Vamos lá, pessoal. Então, corrigir a questão 7, que diz o seguinte. Assinale a alternativa correta. Um sólido tem como base a região do plano XY correspondente à parte do círculo com centro na origem e raio 2. Então, tem um círculo que tem centro na origem e tem raio 4, desculpa, e se encontra no primeiro quadrante. Essas informações são importantes sobre o círculo. Enquanto o seu topo é limitado pela curva, z igual a x² mais y², quadrado. a gente também vai precisar transformar em coordenadas polares. Então, inicialmente, vamos traçar esse círculo de raio 4 e centro na origem e determinar esse primeiro quadrante dele e tentar entender quais são os limites em r e θ para essa região em específico. Então, se esse é um círculo com centro na origem e raio 3, a gente tem uma medida no raio aqui, que é 3 certo? Desculpa, 4, o raio é 4, centro na origem e raio 4. Então, se o raio é 4, ele atinge aqui 4 x, o 4 em x, o menos 4 em x, o menos 4 em y e o 4 em y. Só que uma outra informação importante é que a nossa região de integração é a que está no primeiro quadrante, ou seja, é só a parte... Essa primeira parte aqui do círculo no sentido anti-horário. Okay? Então, olhando agora esse registro a partir do gráfico, vamos tentar encontrar quais são os limites em R e em θ para a integral dupla em coordenadas polares. Então, como o círculo tem um raio 4 e a nossa região não tem nenhum buraco, então o nosso R vai do zero até o 4. E o θ vai aqui do zero até. 90 graus, então a gente pode escrever ele como θ indo de 0 até π sobre 2, ok? Então agora a gente precisa, para conseguir escrever a equação desculpa para escrever a integral dupla em coordenadas polares, conseguir converter a nossa expressão de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, certo? Para isso a gente precisa usar as igualdades x igual a r cosseno θ e y igual a r sen θ. Ok? essas duas igualdades. Mas também tem uma outra igualdade que pode ser útil para a gente, porque a gente tem uma expressão que é z igual a x² mais y y². Vocês lembram que x² mais y² é igual a e ao quadrado da equação do círculo? Vamos escrever isso. Então essa é uma outra igualdade trigonométrica, né? no caso ligada a círculos, é bastante interessante na hora de fazer a mudança de coordenadas. Porque a nossa expressão de z ela é z igual z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2. Então, esse x ao quadrado mais y ao quadrado aqui, a gente sabe que ele é igual a r ao quadrado. Então, a gente pode reescrever esse z utilizando mudança de coordenadas como r ao quadrado sobre 2. Esse r ao quadrado aqui, lá do x ao quadrado mais y ao quadrado. Então a gente já tem a expressão agora escrita em coordenadas polares, e para poder chegar na resposta correta, a gente só precisa lembrar que para a mudança de coordenadas de cartesianas para polares, a gente tem que acrescentar o R, que é o jacobiano da mudança de coordenadas, na nossa expressão da integral. Então na letra D a gente tem esse R, tem o r² sobre 2 como sendo a função, já em coordenadas polares, tem os limites de 0 a 4 em r, na, na integral, e tem os limites de 0 a π sobre 2 na integral, que está integrando em dr e dθ. Então, essa é a opção correta. Essa é a alternativa correta. As outras alternativas, cada uma tem um problema. Nesse caso, a letra A é quase igual... Só que está faltando aqui o R do jacobiano. Está faltando exatamente aqui nessa posição, depois da expressão é, escrita em coordenadas polares, o R do jacobiano da transformação. Na letra B, então, a A é falsa. A letra B tem os mesmos limites de integração e tudo mais, só que aqui aparece R² isolado, que multiplica cosseno mais seno teta. O certo seria cosseno ao quadrado de teta mais seno ao quadrado de teta Então, ela também é falsa. Esse cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado ia dar 1. E aqui ainda falta também a expressão do jacobiano, o R antes do DR. Então, a letra B também é falsa. A letra C também é falsa porque, nesse caso, ela está usando como limite de integração... O x e o y. Então a gente tem dy e tem dx. O nosso y vai de zero até raiz de 4 menos x ao quadrado, certo? E tentando indicar como se fosse um círculo de raio 4. Mas um círculo de raio 4 ele é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 ao quadrado, ou seja, 16. Se a gente isolar o y nesse caso a gente vai ter y igual a raiz de 16 menos x². Então, não pode ser a letra C. Esse raiz de 4 menos x² não representa a borda do meu círculo. Então, ela já também está errada. Então, analisando aí a resolução do problema e o motivo de cada uma das alternativas está errada, a gente pode indicar que a letra D é a correta.